Olá, moça! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Então, eu queria fazer mais umas perguntas. Você tá com um tempinho pra poder me, me responder? Sim, estou! Então, é, é... Porque eu vejo você, já vi você no supermercado, já vi você em restaurante, comprando coisas de restaurante, já vi você comendo no mosqueiro, já vi você comprando comida na casa da vizinha da sua filha, <risos> todo tipo de comida típica. Padaria! Tem padaria em Panamá também? Eu adoro um pãozinho, um pãozinhos pãozinho francês gostoso. Tem padaria em Panamá também, moça? Gente, é verdade. Padaria, eu nunca fui levar vocês. Sim, tem padaria em Panamá. E, gente, gente, tem uma padaria que eu amo de verdade. Mas por que, Verônica? Uma padaria de todo o Panamá que você ama. Gente, porque ela vende um produto brasileiro. Faz o seguinte, ah. vamos lá comigo. Vou levar vocês agora. Mas, moça, eu tô na internet. Me acompanha mesmo assim. É, eu não vou desligar, não. Você vai levar seu telefone, então? Então tá, não desliga o telefone, não, tá? Não, eu não vou desligar. Vem comigo. Ok. que eu amo essa padaria. E não é à toa, gente. Aqui em Santiago, são seis sucursais que tem. Somente em Santiago. E, gente, olha aqui na mesa o porquê que eu amo essa padaria. Olha isso, gente. O que, que é isso, moça? O que, que é isso? Eu não acredito que você não está reconhecendo isso. Coxinha. Mas aqui a está no Panamá, amor. como é que tem coxinha brasileira aqui? É por isso, gente é por isso que eu amo a panaderia santa livrada é essa... ah, gente, isso é um trelete trele o que okay, tem três leite aí dentro então é feito com três tipos de leite é por isso que se chama leites e essa sopa borracha gente isso para vocês que não sabem borracha. E aqui na padaria só vende isso aqui, moça? Não, aqui na padaria não só vende isso aqui. Vem cá comigo que eu vou te mostrar o que mais faz. Mas primeiro você fala, borracha por quê é que você falou? Ah, sim, sim. Por que borracha? Borracha é porque bêbado. É, é feita de borracha. Não, não, é porque aqui bêbado, quando a pessoa tá bêbada, você fala que essa pessoa está borracha. E por quê? Porque aqui tem bebida, então eu vou te mostrar aqui ó, o que, é que tem aqui, mais um pouco que eu gosto de comer. Hum. Assim como você já me veem em restaurantes, no supermercado, agora vocês vão me ver dentro da panaderia. Olha aqui, gente. Empanada de queijo, de carne. Enchilada, gente, eu amo. Eu amo muito esses produtos. E olha quem tá aqui, gente. Olha, olha isso. Mas aí não tem nome. O que é isso aqui? O, o... Ah, tá aqui, né? Minha coxinha. Sim. Ah, sim, sim. bolita de queijo. Bolita aqui, bolinha de queijo também tem? Sim, também, também ah, tem. Aqui, ó, a coxinha grande. Ah, esse é o preço delas? Sim, sim, esse é o preço dela. E, gente, um doce. Mas o que que tem, tem? Eu só tô vendo coxinha aqui, mas essas duas coisas aqui é o quê? Amoadita... olha, ah, até aqui, né? Essas coisinhas aqui, né? Ah, então apresenta essas coisas aqui pra gente, amor. O que você isso? Você só mostrou a coxinha e eu acho o quê? Então, coxinha almohada de ramon e queijo, de queijo e presunto. <risos> queijo e presunto? E a bolita de queijo. Ah, legal. Gente, e vocês sabem vocês devem perguntar, Verônica, qual é o preço disso? Gente, a coxinha sai a 25 centavos, a bolita sai a 30 centavos e a almohadita também a 30 centavos. Mas eu vou mostrar para vocês os doces. Hum. Gente, o mais importante, isso não engorda, tá? Não? não? Sério? Sério, isso não engorda. Gente, olha aqui. Olha aqui. É difícil você conseguir escolher uma coisa só. É muito difícil. Olha, e assim é baratinho, né, moça? Sim, sim, são tudo muito baratos, gente. Olha isso. Ué, mas pastel. Eu tô vendo. Cadê o pastel, moça? Sim, Tem pastel gente. de quê? De é carne, porque, é de, porque... de queijo, pastel? Cadê os pastel? Acho que eles colocaram errado, moça. É porque bolo aqui, gente, se chama pastel. Ah, entendi. Sim. Então vocês veem, ó, pastel aqui, pastel aqui, mas não é o pastel que nós, brasileiros, estamos acostumados. Aqui hum. se chama pastel. E, gente, olha isso. Olha isso. E o que, que é isso, moça? Isso é enrolhado de pinha de doce de leite. Pinha de pinheiro? Leite. Não, de... Não é pinha de pinheiro. É abacaxi, que se chama pinha. Ah, abacaxi. abacaxi. Sim, abacaxi, coco e doce de leite. Isso aqui é o que, moça? Isso é volteado de gaieta. Isso é o que, moça? Ah, isso é um bolo com hum. uma cobertura de doce de leite. Ah, e essa ferradura aqui é o que? É? Essa ferradura... É uma massa folhada doce. Ah, tá. Você gosta dessas coisas também, moça? Ai, gente, sim. Eu amo tudo isso aqui. É bem complicado você escolher as coisas. Ah, gente, deixa eu falar com vocês. Aqui também vim de brigadeiro. Sim, brigadeiro. Só que hoje não tem. Ah, hoje não tem. Não. Legal. E vem cá. É, qual é o nome dessa, dessa, dessa padaria mesmo? Padaria Santa Librada. Santa Librada. Sim. Ah, agora eu entendi por que você gosta tanto de sapadaria. Gente, sim, é por isso, ó. é por meus mimos. Ah. Olha isso. Gente, você sente um pedacinho do Brasil aqui dentro da panaderia Santa Livrada. Que legal, então. Beleza, e... Eu vi tudo bem que é tudo muito baratinho, né? Tudo muito legal, tudo muito bonito. Mas como é que eu faço dinheiro, o dólar, para poder comprar essas coisas todinha Para poder fazer que nem você, que em vez de comprar três, 4, você comprou uma caixa inteira, moça. Ai, sim. Quanto custa uma caixa dessa aqui, moça? Então, como eu tava dizendo a vocês, uma caixa dessa me saiu por 12. 12 12, ah, 12 dólares, né? Sim, 12 ah. dólares. Por quê? Porque a coxinha são 25, uhum. a almohada 30 e a bonita 30. Então, e como eu pedi 15 de cada, aí vamos fazer as contas. Ah, que legal, então. E como é que eu faço para poder ganhar dólar em Panamá para poder comprar, quando eu for comprar, em vez de comprar duas, três, comprar uma caixa toda cheia, assim, de, de salgadinho? Sim, acessa o link aqui que vai na descrição que você vai saber como você vai conseguir fazer dólar. E... Não só aqui do Panamá, daí do Brasil também, onde vocês estão. E você tem mais algum recado a dar sobre a padaria centralibrada, moça? Gente, eu acho que eu já falei tudo, né? Eu acho que eu não preciso falar mais nada, eu quero comer, ah. porque, gente, esses produtos são deliciosos. Então, lembre-se produtos linha dourada ok da padaria Santa, Santa Librada Dourada, viu até rimou linha dourada da padaria Santa Librada agora eu vou mostrar a vocês aqui em casa agora o três leite é um bolo úmido é a massa de bolo úmida com três tipos de leite e por cima chantilly Sopa borracha. Também é bolo úmido com passas, canela e bebida alcoólica. Gente, é por isso que eu amo essa sopa borracha. E, gente, nada mais, nada menos que bolinha de queijo. A que aí era chamada de eu não sei de quê, que é com, ramo... com queijo e presunto. Enroladinho, né? E a famosa coxinha. Gente, olha isso. Tem frango. Gente. Tem queijo. Mas moça, é... É pra ter mesmo, né? <risos> Sim, é porque é uma quantidade muito boa e bonita. Gente, queijo e presunto. É por isso que eu amo essa panaderia. Hum. Pena que eu não tô aí pra poder comer esse negócio todo também. Gente. Mas eu tô ouvindo só massa na coxinha aí, moça. Só massa que tem aí? Só massa nada. Hum. Um frango. Cadê o frango? Hum. Ah, tá. Tá desfiadinho aí dentro, né? Sim. E, pra caramba, hein, moça? Tem recheio pra caramba, né? Sim. Que legal. Deixa um like. Não, olha só